Boa noite aos senhores vereadores, às senhoras. Queria cumprimentar aqui a presença do prefeito municipal. Seja bem-vindo a essa casa de lei, o nosso vice Isberto, o Wesley vai ser empossado na noite de hoje. Seja bem-vindo a essa casa, seu pai, seu Milton, sua esposa, a Patrícia, esposa do Marcos e todos os funcionários dessa casa e todos que assistem à sessão. Gostaria de deixar agora o espaço aberto aí para as orações. nos dê bastante sabedoria para que nós podemos, possamos aqui conduzir os trabalhos dos legislativos aqui é, de uma maneira muito democrática é, e sincera. Então, que o nosso bom Deus venha aqui a nós, ao prefeito, ao vice, em nossos quatro anos de, que temos, o nosso mandato, que nós possamos fazer, aí tanto executivo como legislativo, um bom trabalho, senhor presidente. Também gostaria de oferecer essas orações a todos os vereadores que hoje estamos iniciando os trabalhos nessa Casa de Lei, que Deus possa nos dar discernimento, conduzir os nossos trabalhos com muita sabedoria, com muita união, que aqui a gente possa é, sempre unificar e fazer um trabalho voltado para a população, que Deus também possa confortar aí a família aí do Edalberto, nosso vereador que, infelizmente, partiu dessa vida, mas acredito que está do lado do, do, do Criador, do nosso pai, a família do seu Anésio também, como citou o vereador Wagner, que Deus possa confortar o coração deles, e do Mário Branco também, um, um amigo nosso de muitos anos, que Deus possa confortar a família deles. do Pai, Filho e Espírito Santo também. O nosso que, que estais no céu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 Mais uma vez, deixo aqui o meu boa noite aos senhores e senhoras. Em nome do nosso senhor bom Deus, iniciamos esta primeira sessão dessa legislatura. É, já agradecendo os senhores pela presença de todos, do Wesley Supente, que hoje vai ser empossado. Seja bem-vindo, que Deus abençoe muito o seu trabalho nessa casa legislativa. Estaremos agora entrando na pauta da primeira sessão. Segunda sessão extraordinária de 2021, primeiro semestre da 14ª Legislatura, 11 de janeiro de 2021. Expedientes do dia, leitura da ata da sessão anterior, de 1 de 1 de 2021. Então, eu peço ao senhor secretário Jorge João Pereira Filho, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadora Luciana, aos nossos servidores da Câmara, ao Cris, a todos os nossos visitantes, senhor excelentíssimo prefeito Edmar, seja bem-vindo à sessão, o vice Elisberto, é, ao suplente, Wese, a esposa do Marcão, a Patrícia. A nossa doutora e todos os familiares do EZ. E a todos que nos acompanham sobre o canal, sobre a página da nossa Câmara pela internet. Ata de número 1 um da sessão solene da instalação da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Posse dos vereadores Prefeito e Vice-Prefeito do município de Barra de Jacaré, Estado do Paraná, para os mandatos do período de 1 de janeiro de 21 a 31 de de dezembro de 2024, ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de 2021, no auditório do Centro Cultural Professora Vanir Vicente Santana, instalada na Rua Silvio Paduim, de número 766, em Barra do Jacaré, Estado do Paraná, sob a presidência interina do vereador Isaiu Dutra secretariada pelos servidores da Câmara Municipal e conduzida pelo Mestre de Cerimônias Marcelo Timóteo de Moraes, realizou-se a, presen a presente reunião. Em, solene, em sessão solene para a instalação da 14ª Legislatura da Câmara Municipal e posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito de Barra do Jacaré, eleitos em 15 de novembro de 2020, para os mandatos de 2021 a 2024. O cerimonial iniciou cumprimentando a todos, e conforme determina o artigo 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal, em ocasiões de sessões solenas de posse de vereadores, prefeito e vice-prefeito, a presidência interina dos trabalhos será presidida pelo vereador mais idoso dentre os eleitos presente e perdurará até que seja eleita a nova mesa diretiva. Dessa forma, obedecendo ao regimento interno, convidou o senhor Isael Dutra para presidir interinamente, interinamente a sessão. Na sequência, convidou os demais vereadores eleitos para compor a mesa para os trabalhos, representando o senhor Edalberto Alexandre, Alexandre Goulart, sua esposa, senhora Cristiana Martins da Cunha Melo Goulart, senhor Alexandre Augusto do Nascimento, senhor Edmar dos Santos, senhor Edivaldo Nascimento, senhor Jorge Pereira Filho, Senhora Luciana Aparecida Bernardino Del Padre, senhor Valdir de Freitas Aguiar e senhor Wagner de Freitas Aguiar e os membros do Executivo, os senhores Edmar de Freitas Albonete e vice-prefeito Elisberto Garcia Antunes, ausência do senhor Adalberto de Freitas Aguiar e senhora Edna Aparecida dos Santos Inferdes e demais autoridades presentes. Composta a mesa, o mestre de cerimônias convidou a senhora Cristiane para fazer uso da palavra, representando o seu apoio ao senhor Edalberto Alexandre Goulart. O presidente interino, o senhor Isaio Dutra, iniciou cumprimentando todos os presentes. Na sequência, o cerimonial convidou todos para entoar o hino nacional e o hino municipal. Após, o presidente interino convidou o senhor Orlando Calixto para realizar, conduzir uma oração inicial e, em seguida, declarou aberta a sessão solene de posse. O mestre de cerimônias convidou o presidente interino, o senhor Isaio Dutra, para fazer a leitura do juramento prometendo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do Paraná e a lei orgânica do município de Barra de Jacaré, observar as leis, desempenhar -os com lealdade o mandato que me foi conferido e trabalhar pelo progresso do município de Barra de Jacaré e pelo bem-estar do seu povo. Após foi feita a chamada nominal e cada um dos vereadores respondeu assim prometo. Nesse momento Estando o senhor Edalberto Alexandre Goulart hospitalizado, seu juramento foi apresentado por vídeo. Na sequência, o presidente interino declarou empossado os vereadores eleitos para o mandato que se inicia em 1 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2024. O mestre de cerimônias convidou os vereadores empossados para assinatura do termo de posse. Eu uso breve da palavra para agradecimentos pessoais. Nesse momento, já empossado, o presidente interino cumprimentou os vereadores desejando-lhes sucesso e no desempenho do mandato. Passando na sequência, de acordo com o artigo 5º do Regimento Interno para a eleição da mesa diretora para o bienio de 2021 a 2022, o mestre de cerimônias explicou o processo de votação. O presidente interino apresentou a chapa número 01 única, inscrita à eleição na mesa, cuja composição tem como presidente o vereador Alexandre Augusto Nascimento, vice-presidente o vereador Edalberto Alexandre Goulart, primeiro-secretário o vereador Jorge Pereira Filho e segunda-secretária com a vereadora Luciana Aparecida Bernardino Del Padre. O presidente interino assinou as cedas, passando na sequência aos vereadores que se dirigem à sala ao lado para voto e ...para o voto, e retornando, depositando a cédula em urna. Finalizada a votação, o presidente interino convidou para serem os escrutinadores ...os vereadores Jorge Pereira Filho, Edivaldo Nascimento e Luciana Aparecida Bernardino Del Padre. Após a conferência das cédulas de votação e assinatura, informaram o resultado da contagem de votos. Dessa forma, o presidente interino declarou eleita a chapa 1, com oito votos favoráveis... Sendo eleito como presidente para o bienes de 2021 a 2022, o vereador Alexandre Augusto do Nascimento. O presidente interino, Isael Duta, cumprimentou o presidente, Alexandre Augusto do Nascimento, e fez seu discurso de agradecimento e passou a ocupar o posto de presidente da mesa. A mesa. Dando continuidade aos trabalhos, o mestre de cerimônias convidou o senhor Edmar de Marte Freire Albonete e Elisberto Garcia Antunes, respe respectivamente eleitos prefeito e vice-prefeito para o mandato de 2021 a 2024 para em pé individualmente prestarem seus juramentos e compromisso de cargo dizendo prometo defender e cumprir a constituição da República Federativa do Brasil, a constituição, a constituição do Estado do Paraná e a lei orgânica do município de Barra de Jacaré e desempenhar com lealdade e patriotismo as funções do meu cargo após o juramento o presidente Alexandre declarou empossados os senhores Edmar de Freitas Albonete e Elisberto Garcia Antunes, sendo convidados a assinar o termo de posse e fazer seus breves agradecimentos. Após o uso da palavra, o presidente dirigiu os cumprimentos aos empossados, desejando-lhes uma, um, uma feliz gestão à frente da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré. Posteriormente aos cumprimentos... O mestre de cerimônias informou sobre o trabalho de transição de governo para os cargos de prefeito e vice-prefeito da gestão de 2017 e 2020, do senhor Adalberto de Freitas Aguiar e Edna dos Santos Inferdes, para os senhores Edmar de Freitas Albonete e Elisberto Garcia Antunes, de 2021 a 2024. O senhor presidente convidou o contador da Câmara Municipal, o senhor João Penteado da Cruz, que a pedido do contador da Prefeitura Municipal, o senhor Lucas Nascimento, realizasse a leitura dos relatórios contábeis. Após não tendo, nada, não, após não tendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão solene de posse às 11 horas. O vídeo da sessão encontra-se na íntegra no canal da Câmara Municipal de Barra de Jacaré, no YouTube, na página do Facebook e no site da Câmara Municipal de Barra de Jacaré. Para constar, subscrevo a presente ata que, após lida, será submetida à apreciação do plenário e, considerada aprovada, será assinada pelo presidente interino, pelos vereadores e pelo prefeito, pelo prefeito e vice-prefeito dos mandatos de 2017-2020 e de 2021-2024. a 2024. Obrigado, senhor secretário, pela leitura da ata. A ata, então, irá para a sua votação, única votação e aprovação. Não tendo nenhum manifesto, declaro a ata aprovada. Todos já assinados. Passamos agora para a sessão solene de posse do senhor Wesley Orsini Ria. Peço aos senhores e senhoras que deixem seus celulares no modo silencioso. Boa noite, senhoras e senhores vereadores, nossos visitantes, os que acompanham essa transmissão pela internet. Nos reunimos nesta noite na Câmara de Vereadores, a Casa do Povo, para a realização da primeira sessão extraordinária de posse do vereador Wesley Orsini Ria. Conforme determina o artigo 67, extingue-se o mandato do vereador devendo ser declarado pelo presidente da Câmara Municipal obedecida à legislação federal quando ocorrer falecimento Renúncia por escrita, lida em plenário, cassação dos direitos políticos ou condenação por crime funcional ou eleitoral. Dessa forma, o artigo 70 diz que, nos casos de vaga ou investidura, em qualquer dos cargos mencionados no inciso 4 do artigo anterior, por qualquer período ou ainda de vaga ou licença, nos casos mencionados no inciso 1, 2 e 3, também do artigo anterior, por período igual ou superior a 120 dias, dar se convocação do suplente. Neste momento, gostaríamos de chamar para que se dirija à tribuna o vereador eleito e diplomado o senhor Wesley Orsini Ria. Para, para cumprimento a lei orgânica do município de Barra do Jacaré, agora eu convido o senhor Wesley para fazer o juramento de compromisso de eleito. Prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do Paraná e a lei orgânica do município de Barra do Jacaré. Observar as leis desempenhar com lealdade o mandato que me foi conferido e trabalhar pelo progresso do município de Barra do Jacaré e pelo bem-estar do seu povo. Assim, na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Barra do Jacaré, declaro empossado o vereador eleito para o mandato 2021-2024. Agora, o vereador já devidamente empossado é convidado para assinar o termo de posse e fazer uso breve da palavra para seus agradecimentos pessoais. Boa noite a todos. Meus cumprimentos às autoridades presentes, especialmente ao nosso prefeito, o senhor Edmar de Freitas Abonete, o Edão, nosso vice-prefeito, o senhor, o senhor Isberto Garcia Antunes, e aos demais presentes nessa sessão. Estendo também meus cumprimentos aos cidadãos barrenses que estão assistindo através do Facebook e do YouTube. Eu gostaria de agradecer a Deus pelo dom da vida, aos meus pais pelo apoio, aos meus familiares e à minha querida comunidade de São Geraldo, no bairro Dourado, e a todos os eleitores do município de Barra do Jacaré, não somente aqueles que em mim votaram, mas a todos que se dispuseram a sair de suas casas para exercer seu direito de cidadão e cumprir a democracia, mesmo em uma época de pandemia. Também não poderia deixar de prestar minhas sinceras condolências à família do vereador Edalberto, que cumpriu sua missão e dever ao povo de Barra do Jacaré, tão fielmente e com tanto zelo. Conto com o apoio de todos os vereadores, para que juntos possamos contribuir e trabalhar para o bem do nosso município. Deixo claro que estarei à disposição de toda a população. Assim, desejo a todos muita paz, saúde e que Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos. Cumprimento o vereador empossado e desejo-lhe sucesso no desempenho do mandato. O vereador Wesley, por gentileza, faz favor de tomar o assento. Agora empossado o vereador, deixo livre a palavra para mensagens e cumprimentos aos vereadores, convidando assim. Para fazer uso da tribuna, em primeira mão, o senhor Erisberto, vice-prefeito do município. Boa noite. Boa noite a todos, né? Quero agradecer, a presença dos vereadores, nosso presidente hoje, nosso nosso prefeito, né? O Mirto Ria, sua Maria, sua mãe, Patrícia e o Elis, né? Que seja o seu, seu mandato de vereador. E que seja bem-vindo a essa Casa de Leis, vamos trabalhar todos juntos, né? Para ser um mandato bom de 2021 até 2024, se Deus quiser. Nós né, estamos todos juntos e o apoio de vocês todos, vereador, presidente e nossa comunidade. Muito obrigado. Convido o senhor prefeito municipal Edmar de Freitas Albonete para que faça seus agradecimentos. Boa noite a todos. Primeiramente, vamos agradecer a Deus, é de nós estarmos aqui, tudo com saúde e vida, e mais iniciando essa semana aí do nosso trabalho. Em nome do presidente alexander meu amigo neguinho desejo boa noite a todos os vereadores e também a nossa vereadora luciana e boa noite a todos os do face e do youtube é, quero você meu amigo Wesley que eu aprendi com você durante a nossa caminhada da nossa campanha tirei muita lição de coisas boas que você, durante a campanha, implantou na nossa comunidade. Então, quero dizer para você que você seja bem-vindo, em nome do presidente, nessa Casa de Lei. Porque, por aqui, eu passei dois mandatos de vereadores. E quero dizer para você, como amigo, prefeito e presidente do nosso partido, que vereador não é só para aprovar o projeto, mas sim, fiscalizar, e dialogar. Isto sim, faz a diferença e o progresso do nosso município. É quando que nós, junto, executivo e legislativos, dar a mão para enxergar coisas boas para o progresso, para o cidadão barrense. E também, boa noite aos pais, nessa né, seu sua esposa, a Patrícia, ao meu vice-prefeito. Deus abençoe vocês também a todos. E também, eu tenho certeza, Wesley, que você, sim, está feliz. Mas eu tenho certeza que você também se sente constrangido, né? Pelo nosso amigo, Edalberto, que foi vereador num mandato, foi eleito para exercer esse mandato. Mas Deus sempre, sempre tem providência em nossa vida. E esse é o um exemplo da surpresa que acontece com nós. Mas, o Edalberto, graças a Deus, com a pessoa que foi, só ajudou a nossa comunidade, só fez o bem para o povo da Rens. Então, quero sim dizer que ele está junto ao lado do nosso pai. Então, Wesley, quero sim dar a boa vinda para você. Deus abençoe essa nova etapa da sua vida. Faça a diferença. Trabalhe Põe Deus na sua vida, põe Deus no seu caminho como eu sei da sua vida. Porque nós, sem Deus, não somos nada. Porque o povo da Hesse precisa do executivo e legislativo. Um ótima semana a todos. Aplausos Deixo a palavra. Para o vereador Wagner de Freitas Aguiar, para que faça seus cumprimentos. Primeiramente, boa noite, senhor presidente. Boa noite, boa noite. aos nobres vereadores aqui presentes, a todos os nossos servidores dessa casa de lei: ao João, à Siene, à Paula, à... e à Néia, que está aqui, e ao nosso amigo Cris também, aos familiares do. do nosso amigo Wesley também, o prefeito Edão, o vice Elisberto. É, dizer aqui ao nosso amigo Wesley, seja bem-vindo a essa Casa de Leis. E vai ser um prazer trabalhar com vossa excelência durante esses quatro anos, e vamos trabalhar para o nosso município. Muito obrigado. Deixo a palavra para o vereador Edmar dos Santos. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, boa noite aos vereadores, aos nossos servidores, à nossa jurídica, né, a Paula, aos pais do Wesley, uma alegria muito grande para ele, seu Nilton, a Maria, Patrícia, que faz presente, nosso perfeito Edão, vice-presidente, que teve muito, muito tempo sentado com a gente aqui. E a você, Wesley, que Deus te abençoe, cara. Deus te ilumine, te dê discernimento, que você possa fazer o um bom mandato honrando seus votos. É, eu. O que você está sentindo hoje, eu senti há três anos atrás, assumindo uma cadeira da pessoa que se foi. É muito chato, é triste, é constrangedor, eu sei disso. Eu senti isso, demorou para mim engrenar, mas coloca alguma coisa na sua cabeça. Você teve seus votos, você foi confiado a você, essa, essa gestão, que você faça um bom trabalho. Tá bom? Deus te abençoe. Vamos ver. Palavra, o vereador Edivaldo Nascimento. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal de casa que está nos assistindo. É, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus dele ter dado a oportunidade para a gente vencer mais uma batalha. Né? É a primeira reunião que a gente está participando nessa casa. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo. E quero dar os parabéns ao Wesley, nosso vereador, seja bem-vindo nessa casa. Deus abençoe você, que dê muito entendimento para você. Você é merecedor com toda a situação que aconteceu. É, situação do nosso querido amigo, né? O Mandioca. É, quero que Deus dê um bom lugar para ele, que foi um menino muito bom, humilde. Foi, ajudou muito a nossa cidade. É, a gente fica com o coração doendo mas a gente sabe da nossa vida hoje, ou amanhã a gente não sabe. Mas Deus sabe de tudo o porquê aconteceu tudo isso, e tenho certeza que Deus precisa dele lá, e nós precisamos de você aqui. Quero dar os parabéns para os pais, a colega aí, de ter apoiado esse menino Que desde o primeiro dia que eu vi ele, a gente já viu ele com outro olho, a gente vê que é um menino que tem interesse, um rapaz inteligente. Eu quero que Deus abençoe você nessa caminhada. Sem mais. Com a palavra, o senhor Valdir. Boa noite a todos. Boa noite aos vereadores que estão aqui presentes. Também ao prefeito Edão, ao vice Lisberto, que estamos aqui né, para trabalhar tudo junto. E bem-vindo também o Elis, será bem-vindo para trabalhar com a gente. E também a família dele, o Joãozinho, a CN, a Né, o Paulo, que está aqui com nós. Vamos trabalhar junto. Com a palavra o senhor vereador Isael Dutra. Boa noite, senhor presidente, né, a todos os vereadores aqui, aos familiares do Ezer, prefeito, vice-prefeito Elisberto, né, E a todos que nos assiste online em sua residência Quero é, desejar uma boa-vinda ao nosso colega Weser, né, que vai fazer parte dessa casa nesse momento. Um momento difícil, como já disse os outros colegas aí, né, mas Deus sempre escreve certo por linha torta. Também quero agradecer os funcionários desta casa, né? a todos os funcionários aqui, a Luciene, o João, a Neia, a doutora Paula e a doutora Júlia também, né, que faz parte da nossa casa aqui. E a você, Edson, o Wesley, eu só tenho que te agradecer né, por você estar aqui junto conosco e abraçar essa causa com amor e carinho, defender a sua bandeira, né, que você sempre colocou na sua campanha, e atender o pessoal do seu bairro, todos os eleitores, né? fiscalizar o nosso prefeito, o vice-prefeito, e a nosso município aqui, e nós vamos estar junto nessa parada aqui, com certeza. E a família do Edelberto também, eu queria, meu sentimento mais uma vez para ele, né, que é uma situação meio complicada de hoje, assim, mas que Deus, que ele já cumpriu a parte dele também aqui, e que Deus está precisando dele, precisou dele lá, com certeza ele está olhando por nós aqui e por todos os eleitores que ele tem cuidado aqui na Barra de Acaré. Então, eu acho que lá de cima ele está cuidando também dos nossos nosso povo, do nosso município. E meu muito obrigado a todos. Com a palavra, a senhora vereadora Luciana, meu padre. Boa noite a todos, aos senhores vereadores, ao presidente da Câmara, Alexander, aos nossos convidados que aqui se faz presentes, às nossas autoridades, ao prefeito Edão, ao nosso vice, Lisberto. Seja bem-vindo, Wesley. Né? Hoje, assim, é um dia muito importante. Nós sabemos né, da dificuldade né, para tomar a posse hoje, mas eu tenho certeza né, que o nosso amigo Mandioca, ele também está feliz. Por quê? Dentro da nossa campanha, ele foi uma pessoa assim, que lutou muito. E sempre ele falava nas nossas reuniões que a gente ia eleger quatro membros do partido do DEM. E realmente nós conseguimos chegar aos quatro membros. Né? Hoje você está tomando a posse aqui, então ele sempre falava assim, nós vamos conseguir, e nós conseguimos. Hoje ele não faz mais parte do nosso mundo aqui, mas onde lá ele está, tenho certeza que ele está feliz por isso. Porque o, o general eles ele sempre, mandioca, foi um, uma pessoa que ele, ele amava a política, né, amava a Barra do Jacaré, e ele trabalhou muito nisso nessa campanha. Então, por mais que seja um momento difícil, eu como membro do partido do DEM, estou feliz por isso. Desejo a você todo sucesso, e tenho certeza, juntos com os demais vereadores, junto com a nossa gestão, aí, o prefeito, o vice-prefeito, nós vamos fazer o melhor pela Barra do Jacaré. Com certeza, não vamos fazer da forma que o Mandioca fazia, mas nós vamos fazer o melhor que nós pudermos. Tá? Seja bem-vindo, pode contar comigo, estou aqui né, para trabalhar para os nossos munícipes, e assim, deixo um forte abraço para você. Tá bom? Muito obrigada a todos. Gostaria também... Como presidente e vereador eleito dessa casa, primeiramente, deixar as minhas condolências à família do vereador Edalberto, um amigo meu pessoal, que a gente foi criado junto, a gente era vizinho desde criança, e ele com muita bravura e honratez honrou seus compromissos nessa casa legislativa, onde presidiu essa casa por diversas vezes com muita maestria e sabedoria. É, vamos ter ele sempre aqui como o nosso vereador eterno. Como disse o vereador Ed, também passei por esse momento difícil. Quando a gente concorre às eleições, a gente se prepara, sim, para ser eleito, a gente trabalha para ser eleito e assumir aqui os trabalhos dessa Casa Legislativa. Mas, naquela ocasião, fiquei de suplente, Infelizmente, todos sabem da fatalidade que aconteceu com os vereadores, onde eu e o senhor Edmar assumimos esse posto. É difícil, um momento de alegria para a família, é um momento de responsabilidade para o vereador, mas é um ato difícil. Mas a gente tem o um ofício, já tem o suplente por essas fatalidades, pela ausência do vereador, se assim acontecer, mas o vereador Edalberto combateu o bom combate, guardou a fé e está do lado do nosso Criador. A você, Wesley, desejo todo o sucesso do mundo. Não te conhecia antes, conheci na campanha, vi o seu potencial, o coração que você tem. Tem muitos amigos lá no, no bairro que você reside, é, sou amigo do seu avô, seu Mário, dos seus tios aqui, da família Orsini, são todos meus amigos, e sei que você vai fazer um bom trabalho com os demais, um trabalho de unificar, não um trabalho é, só, porque sozinho a gente não é ninguém. Quando a gente une forças, como citou o prefeito, o legislativo, o executivo, com certeza quem vai ter êxito, quem vai, ter, vai ganhar é a nossa população. Então, Wesley, essa presidência fica aqui é, de portas abertas para te receber, não só em dias de sessões, mas a hora que você tiver de fazer seus trabalhos, seja bem vinda as portas estão abertas, e sei que você vai estar representando muito bem o sítio, onde o Orisberto representou por seis mandatos, hoje você está lá para representar toda aquela população daquela localidade, e também todos os moradores barrense. Seja bem-vindo a essa casa, e muito sucesso, que Deus te abençoe muito. vereador Luese te desejo boas-vindas a essa casa de lei todos nós sabemos que não seria da maneira né, que você quisesse assumir essa cadeira mas foi da vontade de Deus o Edalberto Mandioca deixou um legado aqui em nosso município a essa casa maravilhoso só temos a agradecer a ele e eu te desejo, Wesley, um bom trabalho, que você faça um ótimo desempenho em suas funções, que o nosso bom Deus possa te iluminar, você que mora um pouco distante aqui dessa casa, em todas as suas viagens, que você for vir e voltar a essa casa, que Deus te domine e te proteja no seu caminho. Que você saiba que sempre pode contar com a gente, os companheiros, nós que fomos é, candidatos do mesmo grupo, é, te conheci há pouco tempo e vi, das poucas conversas que tive com você, e vi que você é uma pessoa de índole, uma pessoa boa. Então, Deus te abençoe, que você faça um bom trabalho, represente a sua comunidade, represente o bairro de São Geraldo, qualquer alzinho, como todos os munícipes da nossa querida Barra de Jacaré. E vamos sim, se Deus quiser, juntos, fazer uma ótima e uma grande gestão para os nossos municípios. Seja bem-vindo, Eze. Bom trabalho. De acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal, artigo 5º, vagando-se cargo da mesa, será realizada a eleição no expediente da primeira sessão seguinte para completar o biênio do mandato. Nesse momento, comunico aos senhores vereadores que, por ter a vacância da vaga de vice-presidente da mesa diretora, faremos a eleição somente para preenchimento desta vaga, como a candidatura individual não será lançada o edital. Os vereadores já eleitos à mesa, à mesa diretora, presidente Alexandre Augusto do Nascimento, primeiro-secretário Jorge Pereira Filho e segunda-secretária Luciana Bernardino Del Padre, não poderão se candidatar à vaga para evitar a vacância dos outros cargos. Dessa forma, comunico aos senhores que tem o prazo deste momento até amanhã, dia 12 de 1 de 2021, às 16 horas e 30 minutos, para se candidatar à vaga, se apresentando na Secretaria da Câmara para preenchimento da ficha de inscrição. Quero dizer aos senhores também que vamos ter o prazo até amanhã no mesmo horário para que os senhores possam apresentar a chapa das comissões para que a gente possa estar votando também na quarta-feira. Deixo os senhores vereadores convocados para a segunda sessão extraordinária, que será realizada no dia 13 de 1 de 2021, quarta-feira, às 19 e 30 minutos, para a eleição da vaga de presidente da mesa do biênio 2021-2022. Então, senhoras e senhores, não havendo mais nada a tratar nesta sessão extraordinária, e agradecendo a estimável presença de todos vocês aqui nessa noite, dou por encerrada a presente sessão solene de posse. Meu boa noite a todos.